Alô, a vocês que nos acompanham a partir de agora, é R-Mix no Ar, Secretaria de Saúde do Município de Mafra, com o secretário Plínio Saldanha e, claro, orientações, como vai ser a semana, a pauta da secretaria e o decreto do governador Carlos Moisés sobre a dispensa, o uso da máscara. Secretário, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, internautas do Rio Mafra Mix. Então, a partir né, desde sábado, não é mais obrigatório o uso de máscara em Santa Catarina, sendo seu uso facultativo. Então, tanto em ambientes externos quanto em ambientes internos. Claro que a Secretaria continua recomendando a utilização de máscaras em ambientes com né, um grande fluxo de pessoas, em um ambiente com um grande número de... Uh, de enfim, onde há risco. Né, de, de, de, de contaminação, onde o risco seja mais acentuado. Nós continuamos com todas as medidas uh, previstas, né, todas as medidas que temos à nossa disposição para prevenir, para prevenir o Covid, assim como outras doenças, né, como já era de rotina aqui na Secretaria. Porém, né, é um momento especial, um momento significativo para o nosso Estado, um momento significativo para o nosso município, porque do, foram dois anos de pandemia, foram dois anos aí de cuidados intensos, e agora, né, graças a Deus, graças ao trabalho de todos, o engajamento de todos os profissionais de saúde, também da própria população que ajudou, que foi lá, que se vacinou, a gente consegue colher aí os frutos né, desse... Desse momento que uh, vai, vem, vem a diminuir os casos, vem a diminuir a significância da doença, né? o número de pessoas que estão vindo a óbito. Então, graças a Deus, a gente conseguiu aí passar essa fase, essa pior fase da pandemia. Não acabou, né? infelizmente não acabou, continuam aí os processos de vacinação, muito significativo, muito importante, e inclusive aqui em Mafra. Nós continuamos com atenção total. O prefeito Emerson Mas, né, ele quer que todos estejamos vacinados. Hoje a gente tem mais de 95% da população vacinada com a primeira dose, mais de 85% de pessoas vacinadas com a segunda dose, mas estamos ali na casa dos 40% com a dose de reforço. Então, o Serviço de Saúde, a pedido do prefeito, está né, disponibilizando vacina, disponibilizando... Uh, vacinas no Saúde na Hora, em horário estendido, né nas unidades do Vila Nova, Caíque, Restinga e Central. Então, nós queremos que as pessoas estejam vacinadas com a primeira dose, segunda dose e dose de reforço, inclusive as crianças a partir de cinco anos. Então, as crianças a partir de cinco anos devem ser vacinadas. É claro que isso o pai pode dizer que sim ou que não, mas nós recomendamos. Né, o meu filho foi vacinado. E os, os filhos dos profissionais, dos médicos, da equipe de enfermagem aqui também estão sendo vacinados. A gente, né, a gente faz questão de levar nossas crianças, porque nós sabemos, né, a gente vivenciou toda essa, uh, to, to, toda essa pandemia e sabemos aí a importância da vacina, o quanto isso foi benéfico para o nosso município. Tá certo, então. Muito obrigado. A atenção do secretário... Plínio Saldanha, secretário de saúde aqui do município de Mafra, atualizando essas informações, principalmente quanto ao decreto do governador Carlos Moisés, decreto esse que começou a vigorar no último sábado, é a saúde do município de Mafra, é remix no ar, sempre com informações pontuais a vocês que nos acompanham.